No vídeo de hoje eu vou falar sobre adoçamento. Eu vou explicar para você o que é o adoçamento, como essa magia funciona, vou te falar sobre a magia mais poderosa de adoçamento que existe e tudo o que você precisa saber a respeito desta magia tão procurada e pedida por aí. Magias de adoçamento, elas são normalmente procuradas na intenção de equilibrar ou melhorar coisas que estão fora do eixo, na maioria das vezes em relacionamentos. Normalmente esse tipo de magia ela é feita por outras pessoas e para outra pessoa, mas existem tipos de adoçamento que você pode fazer para você mesmo, na né? intenção de equilibrar alguma coisa ou colocar de volta no eixo algo que está fora, quebrado. Uma coisa muito importante que a gente tem que dizer a respeito de adoçamento é que é uma magia que normalmente é procurada por pessoas que estão insatisfeitas com alguma situação. Na maioria das vezes, nas relações nos casamentos, nos namoros. Antes da gente continuar já deu pra perceber que o conteúdo daqui é um conteúdo bom, um conteúdo sério então eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra não perder nenhuma notificação e receber aí ó de primeira tudo que eu faço aqui no canal, deixar o seu like pra fortalecer ainda mais a nossa energia e eu poder estar tá trazendo mais conteúdo novo pra você. Essa insatisfação que normalmente é o um motivo pelo qual alguém procura um adoçamento, é normalmente uma coisa muito pessoal, é uma visão pessoal, né, uma insatisfação que eu tenho sobre uma outra pessoa, dentro do que eu acho que é certo, dentro do que eu acredito que é melhor para mim e para a relação. Então, na maioria das vezes, a insatisfação é o motivo principal para uma pessoa buscar o adoçamento. Essa insatisfação geralmente está ligada com irritabilidade, com a falta de afeto, com o sexo não tá rolando ou não tá sendo satisfatório como a pessoa espera, dentre outras situações que normalmente são extremamente pessoais ou egoístas, uh, para aquela pessoa que tá procurando esse adoçamento. Pode acontecer também de uma pessoa procurar um adoçamento na intenção de minimizar alguma atitude do outro, porque ela tem ciúmes ou porque essa pessoa é, está desconfiada de alguma coisa. Então sim, algumas vezes pode acontecer de alguém procurar o adoçamento na intenção de diminuir a vontade de alguém de ver um outro alguém, ou de ir para algum lugar, ou de fazer alguma coisa que essa pessoa está acostumada ou gosta de fazer. Então, como o adoçamento funciona? Na maioria das vezes, teoricamente, o adoçamento ele funciona na intenção de mascarar ou criar uma ilusão sobre alguma coisa. Tudo isso vai depender de como esse feitiço está sendo executado e por quem está sendo executado. Então o adoçamento, na verdade, é uma ilusão sobre alguma coisa. Ele vai gerar na outra pessoa uma falsa sensação de algo. Por exemplo, uma pessoa que está procurando um adoçamento para a área sexual e ela acha ou ele acha que o sexo não está do agrado dela, que o marido ou parceiro ou parceira não está tendo libido suficiente, pode ser que na hora do encantamento, da feitura do encantamento, a pessoa que está sendo adoçada comece a enxergar no marido, no namorado, na esposa, alguém pela qual essa pessoa tem desejo. Aí pode ser que o libido dessa pessoa aumente. Por exemplo, essa pessoa tem desejo por uma atriz, por um ator, por alguém famoso e ela não está mais assim envolvida com a outra pessoa com quem ela está se relacionando atualmente. Então pode ser que esse feitiço gere alguma coisa que lembre essa pessoa no marido, na esposa, no namorado atual. Ou então, por exemplo, uma pessoa que tá buscando um adoçamento para não ter mais brigas na relação. para sei lá, meu marido, meu noivo tá muito estressado, tá brigando muito e eu não tô gostando da relação. Então, ela vai lá e procura alguém pra fazer um adoçamento. Esse adoçamento, ele vai criar uma sensação contrária nessa pessoa. Ele pode até desanimar essa pessoa, para que ela não tenha mais vontade, por exemplo, de discutir. Então, dependendo de como é, essa ritualística, esse feitiço é feito, ele pode agir diretamente no inconsciente, ou ele pode começar a drenar a energia e força da outra pessoa, a ponto dela nem ter mais vontade de discutir. Então, a magia de adoçamento ela pode agir desde a esfera ilusória, onde eu vou causar uma ilusão, ou eu vou fazer com que a outra pessoa veja, vislumbre, acredite, tinha alguma coisa que não é verdade, até mesmo é, drenar a energia dessa pessoa para que essa pessoa é, não tenha vontade de fazer alguma coisa, não tenha vontade de praticar alguma coisa. E isso pode trazer sérios problemas que não são mais os mesmos que o que você está tentando resolver. Pode ser que nessa ida de você, tipo, impedir que exista uma briga, eu diminua tanto a vontade de uma pessoa de viver ou de fazer alguma coisa que ela acabe tendo problemas sérios emocionais ou psicológicos. Eu sei que o conteúdo tá muito bom, mas antes da gente continuar, me segue no Instagram lá no Instagram eu também posto conteúdos relacionados a magia e espiritualidade, que são completamente diferentes dos conteúdos que eu trago aqui no canal, mas que são complementares e vão ajudar você a melhorar e desenvolver aí os seus processos processos ritualísticos e trabalhos mágicos. Então me segue no Instagram, arroba Cedric Nightingale, e me chama por direct pra gente conversar. E o que é o auto-adoçamento? Eu já vi algumas vezes esse movimento acontecer, de alguém buscar adoçamento não para outra pessoa, mas para ela mesma, porque de alguma forma ela acredita que é o problema da relação. Então ela tá buscando uma solução mágica, ritualística, de melhorar alguma coisa nela, para que a relação melhore. E é muito interessante esse movimento, porque ele fala sobre coisas que estão mal resolvidas, tanto na pessoa, quanto na relação dela. E em vez ela buscar caminhos, que são caminhos realmente onde você vai trabalhar e melhorar quem você é, né? porque você vai compreender de verdade o que você está errando, busca-se a magia como uma maneira fácil de resolver alguma coisa e de colocar controle ou ordem em algo que é responsabilidade da pessoa. Por isso que eu digo que na maioria das vezes, quando alguém busca um adoçamento, ela está desesperada. Ela está buscando soluções rápidas para tentar resolver um problema que ou está se perpetuando, ou ela tem medo de verdade de olhar para a ferida e para a situação que não está legal e dá um basta naquilo de uma vez. Então, por que as pessoas buscam... Feitiços e magias de adoçamento Sendo bastante sincero, a maior parte das pessoas que eu conheço que trabalham com esse tipo de ritualística e que já conversaram comigo sobre expressam que a maior parte das pessoas que buscam essa ritualística elas estão infelizes com a sua relação ou estão numa situação prolongada de estresse contínuo mas elas não querem desapegar do problema e muitas vezes a solução não é o um adoçamento é uma conversa ou até mesmo um rompimento porque não adianta mais persistir naquela relação então, pelo que eu pude observar tanto das pessoas que vêm falar comigo, tanto quanto desses meus amigos que trabalham com esse tipo de ritualística, é que o adoçamento também é uma pílula mágica de controle do desespero e das situações que você ou o outro ou a pessoa que está procurando isso é, não quer enxergar de verdade, trabalhar com maneiras é, mais simples, muitas vezes conversando com o outro. O adoçamento, ele é diferente da amarração? Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam bastante. E sim, o adoçamento, ele é bem diferente da amarração na questão... É, da execução e até mesmo da ritualística a amarração ela é um processo de você prender uma pessoa a outra pessoa, a um lugar, a uma coisa, se você não sabe o que é amarração, vou deixar aqui em cima um vídeo onde eu falo sobre amarração, explico como ela funciona, é, o adoçamento ele não tem essa, essa mesma conotação de aprisionar ou prender a pessoa, mas ele também é um tipo de feitiço manipulativo, porque ele gera na outra pessoa uma sensação que não é real, e muitas das vezes até inibe a pessoa de fazer alguma coisa, né? Pode até dar baixas energéticas emocionais nessa pessoa para que ela seja impedida de praticar ou fazer certas coisas. Então, sim, o feitiço é, de adoçamento. Ele é um feitiço manipulativo, mas ele não está para mim no mesmo nível que o feitiço ou magia ou ritual de amarração. Ele tem conotação diferente, ele tem a usabilidade diferente. A ritualística também é diferente.